Olá galera tudo bom com vocês Miguel Boas aqui seja bem vindos a mais um vídeo do canal Miguel da voz empreendedorismo digital galera para quem já me acompanha que já me segue aqui um tempão porque okay? já sabe que eu tô com um marketing digital com meus projetos na internet tá tudo que engloba aqui tráfego pago tá tudo que engloba empreendedorismo online, na verdade, eu compartilho aqui com você no canal, tá bom? estou aqui realmente para poder agregar bastante valor para você, para a gente poder crescer, transformarmos, tá bom? É, todo o processo de um projeto em realidade, beleza? E galera, nesse conteúdo de hoje, vem abordar junto com vocês aqui, né? Um tema muito legal que eu achei interessante, ok? Que foi a pedida de uma inscrita daqui do nosso canal, a Ayla, ela me pediu que eu criasse esse conteúdo, então eu quero compartilhar com você aqui, para a gente poder... Ter essa experiência, ok. E de fato, o tema é quais as características de um bom produto para subir campanha de anúncios, tá? Seja no Google, seja no Facebook. Então, esse tema achei incrível demais. então com palavras que não tem um roteiros aqui, tá? Eu vou falar com minhas palavras próprias para a gente poder ter essa experiência, tá? É aprendendo junto com esse processo, tá? Quanto mais você me pede é, conteúdo, mais eu aprendo com você, mais eu venho aqui para criar e poder desenvolver esse conteúdo, tá bom? De forma mais bem simples e didática, tá? Bem amigável para a gente poder se conectar. Beleza? Então, sem muita enrolação, bora para o nosso conteúdo. Então, na minha experiência que eu tenho de 3 anos, eu vim compartilhar com vocês aqui alguns pontos. que Eu não tenho roteiro, tá? Eu não vou ter roteiro para isso, certo? Eu quero falar aqui bem humanamente, por experiência própria, para você também já, também já ficar ligado, tá bom? Em todas as vibes que eu citar para vocês aqui, beleza? Então, a primeira delas que eu quero te falar é ao você pesquisar um produto né como afiliado se você for trabalhar ok de forma profissional e lembrando cara leve a sério o seu negócio tá bom leve a sério porque o mercado tá cada vez mais sofisticado se você não tratar do seu negócio com seriedade e profissionalismo você não vai ter resultado dessa parada beleza então o primeiro tópico que eu quero te falar é que você busca um bom produtor tá? tem produtores que eles enganam as pessoas tá burlam o nosso dinheiro de fato eu já fui essa pessoa tá é esse cara ele já me enganou tá o um produtor Ok eu fiz diversas vendas para ele ok mais ou menos ali em 2020 Ok e esse produtor ele ficava burlando a minha grana tá Acabei que eu pausei a campanha eu fui sentir isso tá eu até eu, eu até tentei é né, conversar com o produtor mas de fato o cara ele né sumiu então eu perdi minhas comissões que eu tava ali tendo ele como afiliado tá bom na época Então presta muita atenção veja bem quem é o produtor que você quer trabalhar que você vai divulgar o produto tá o segundo tópico que eu quero citar aqui com vocês é que você escolhe um bom produto galera ok desde o produto a de comissão ali uma com boa comissão vai tá? se pegar em torno de uns 50 a 60 por cento que você merece você é um profissional você é um afiliado bom tá e tem que ser bem remunerado por isso tá desde o produto ele tem qualidade seu produto realmente promete o okay? que ele entrega ok tem muitos produtos aqui que tem promessas falsas, ok? Tem uma página de vida ali que promete demais, ok? Mas não entrega exatamente ali no produto e acaba que a pessoa te pede um reembolso. Então presta atenção muito nesses pontos, porque é muito importante, tá bom? Para você entregar. Então procure entender uma coisa, tá? Se o produto realmente resolve aquela solução. Gente, não queira só é, tacar um produto das pessoas, porque isso, cara, isso não vai fazer... Diferença isso não vai fazer você realmente mudar a sua realidade. Pega o um produto, um produto que de fato transforma em vida, né? Aquele produto ali, realmente ele ele vai ajudar essa pessoa, ele vai agregar bastante para ela, tá? Então procure isso, porque se, você, se fosse você também, cara, você queria um algo aqui, realmente que né, fizesse sentido para você, que, que transformasse a sua vida. Então não queira o, o, o, o que você não quer para você, é para outras pessoas, tá? Procure um produto que transforme vida, um produto bem alinhado tá com as com as estratégias que você queira tá executar beleza e, e busque também o produto que tenha order bumps isso é bem importante para você né ganhar um pouquinho mais aí nas suas comissões tá bom que tem ali no mínimo uns três ali quatro order bump, isso é bem legal tá o mínimo do mínimo é um order bump mais o ideal é ter mais de, de um né dois três quatro ali que vai fazer sentido mais para você você vai ganhar mais então quanto mais vezes você fizer então quanto mais vezes você fizer mas você vai estar tá ganhando um pouco mais né, nas comissões, tá bom? Vai estar tá pagando até os seus custos ali nos anúncios, beleza? Outro ponto que eu quero falar para vocês aqui, ver se o produtor realmente ele tem grupos, tá? Grupos sérios, grupos ali que ajudem de verdade, que os quais é, os afiliados se ajudam, tá? Que tem ali é, ADMs no grupo para poder ajudar vocês, ok? Porque de fato, galera, muitos produtores aí, eles criam grupos e só, só afiliado lá dentro. E fica lá, né? Se, né Fica lá jogado. Só Deus dará. Fica lá perdido lá os coitados. Então, de fato, cara, dê suporte. E, cara, de fato, veja se o produtor realmente dá suporte. Tá? que tem alguém responsável para poder te passar ali. É, todos os processos para te dar aulas, para te dar todo aquele direcionamento para você fazer a, as vendas, tá bom? Com o produto dele. Beleza? E se esse cara não tem isso, cara, fuja disso aí. Tá? Isso aqui seria uma das características também importantes que eu, né? Colocaria nesse processo, beleza? Outro ponto também, veja se o produtor ele te fornece materiais atualizados, como criativos, né, que são as imagens ali estáticas, ok? São vídeos também atualizados, copies atualizadas, tá bom? É Que forneçam uma lista, né? Para você poder testar seus anúncios, tá bom? Sempre ali atualizados, tá bom, gente? Muita gente, é, muitos produtores, eles pegam aí é, qualquer lista, ok? É, não leva a sério, cara joga ali só. Só para ter um, um, uma, uma, uma lista ali, só para ter um material ali to, totalmente desatualizado, eu entro muito nas plataformas, tá? Eu entro em muitas plataformas, eu vejo muito isso, ok? Materiais totalmente desatualizados de 2020, de 2019, 2018, cara, é incrível, parece mentira, mas de fato tem sim, tá? Eu só, eu só vou ser prestar atenção olhar, né? em todos os produtos que você vai estar entrando, que você vai estar pesquisando nas plataformas que você vai ver, tá? Então um ponto muito importante isso, Ok? Outro ponto muito importante Que eu também citaria também nessa característica Para um bom produto, para você subir campanha Seria um suporte ali personalizado Ok? Ao qual se você é um gestor Se você é um, é um afiliado ali profissional Cara, que você possa conversar com eles Que você possa fazer uma, uma, uma parceria Que você possa estar tá se ajustando ali com eles Isso é bem importante, tá bom? Eu já fiz muito isso, ok? Então alguns realmente ali é fraco, ok? Mas assim, eu já consegui sim, ok? É já fazer parcerias também, já é, conversar com eles sobre comissões, ok? E eles me fornecerem material ali específico, ok? Isso também funciona bastante, certo? Então procure bem esse ponto também, que vai te ajudar demais, tá bom? Para você não ficar perdendo tempo, para você também não é, cair na vibe aí da falsa ilusão aí, tá bom? Nas vendas na internet. E uma outra das características também importante que eu também citaria aqui com você, que eu vou citar, na verdade, ok? Seria esse o um produtor, esse ele tem uma esteira, tá de infoprodutos isso sim é um cara confiável tá quando você vê um cara ali com diversos produtos ali bons ok que é o qual você pode estar tá se afiliando você tá, pode você pode estar tá ganhando também comissões tá com, com esses produtos então isso é bem agregável demais a você tá que tá sendo que tá sendo afiliado você tá começando tá principalmente beleza então fica muito atento tá tá bem nesse ponto tá que é uma característica muito forte muito forte você não tem noção beleza e mais um ponto que eu quero fez aqui com vocês é ver se o produtor ele também te fornece a estrutura se ele tem uma estrutura ali validada Ok que ele possa te fornecer que ele possa dar para você Ok sem um pixel Ok sem essas bolagens de nada Ok que ele pega a página assim ó toma aqui ó tá altere essa página aqui faça a, a mudança que você quiser e coloca aqui o link de o link de checkout né você seu link de afiliação aqui do chacal coloca aqui e mete e mete marcha vende Ok então vê se o cara realmente ele um cara verdadeiro se é um cara realmente um cara que que vai te ajudar ok, um cara que tem toda essa estrutura tá que um produtor cara não é só o teu nome de produtor não é só criar um produto e socar nas plataformas de fato o produtor é aquele cara que ele dá suporte é o cara que realmente ali faz mentorias junto com os afiliados passa os processos para o afiliado cara é isso e assim vocês conseguem crescer juntos, tá? Você consegue vender muito, né, para esse produtor e vocês crescem junto ali. Então, busque esses pontos, tá? Porque é muito primordiais. os produtores aí bons também que faz todo esse processo, OK? Então, já sei como é que funciona toda essa bagagem, OK? Porque já participei muito, inclusive tem pessoas assim sérias nesse mercado, tá bom, Eu não tô generalizando, tá? Tudo assim, mas eu tô falando para vocês aqui que já passei por todo esse processo, OK? Que é a qual se encaixa muito bem Ok, e nesse quesito das características de um bom produto para você subir campanha, então o produto tem que ser confiável. Um produto ele tem que transformar ok, a vida das pessoas. Ok, não é só simplesmente o produto ali que está em PDF e você vai focar na boca da pessoa ali. E a pessoa vai enfiar de garganta abaixo e tipo assim, não vai ter nenhum tipo de resultado. Ok, então preste atenção, foca ok, nos problemas das pessoas, foque sempre em poder resolver algo. que Isso vai fazer total diferença. tá? É, nas tuas vendas, ok. Quanto mais você puder é, se definir entrar nesse, nesse processo, mais você vai vender, tá bom, gente? Outro ponto importante que eu quero falar com vocês aqui seria grupos de Telegram também, tá? Eu falei para vocês que grupo de WhatsApp, então se tem um grupo de Telegram ali, grande também, gigantesco, tá? Um sinal que não que o produtor ele é responsável, ok? Grupo grande se é ali no, no Telegram, tá? Inclusive, eu passei também de grupos também grandes também, tá? pessoas sérias de pessoas que realmente que trabalham da forma profissional e honesta, ok? Então procure é, saber também se o produtor, tá? Tem é, um grupo assim no Telegram também que vai te ajudar bastante, ok? Além do grupo de WhatsApp também, certo? Então acompanhe bem esses pontos. Beleza, gente? Galera, é que foi uma experiência que eu, que eu tenho, tá? De três anos aqui, ok? Que eu quero compartilhar com vocês aqui, deixa bem claro aqui, ok? É, para quem realmente quer começar como afiliado para quem quer empreender quer criar um projeto online na internet eu tenho um treinamento tá de tráfego para afiliados vou deixar para você aqui debaixo do vídeo aqui para você clicar e você conhecer tá bom por apenas 47 reais um preço muito baixinho só para ajudar mesmo é pura estratégia nele tá bom são 10 aulas ok Mais três bons para você totalizando são 13 aulas ok então só coisas ali validados um processo que eu aplico. Tá? O passo a passo com baixo investimento ali, com apenas 6 reais, eu ensino você a vender, ok? Infoprodutos como afiliado, principalmente, tá bom? Que é o maior foco, beleza? Então, é, não perde essa oportunidade, porque oportunidades elas são únicas, tá? Eu vou deixar por um tempo, eu não sei até quando, beleza? Mas se você quiser conhecer o meu treinamento, tá aqui debaixo do, do vídeo aqui, tá bom? Ou também posso estar deixando para você também um vídeo aqui no card aqui, sendo aqui todo um passo a passo, ok? Que a é qual realmente eu... Botei para derreter mesmo, é tá bom nas vendas, ok? Então de fato, galera, esse aqui seria o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aqui dessa experiência aqui, dessa visão. Tá bom se você gostou aqui, cara, comenta aqui, ok? Se, o que você achou? Que vai ser muito importante para a gente poder crescermos, evoluirmos juntos, tá bom? Então um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.